Bom, tropa, primeiro temos que falar sobre a jornalista que virou meme. Hoje ela tem um novo episódio, tá? E vamos falar sobre as principais notícias dessa nossa quinta-feira. Mas vamos começar dando uma risadinha aqui. <risos> ah, ai, ai, diz aqui, constrangimento. A âncora da CNN, militante de esquerda, é obrigada a dizer que pesquisa avaliou Lula como péssimo para a economia. Quero ver a cara dela. Traz as imagens, produção. ...genial quest. Ela entrevistou 82 agentes do mercado financeiro e 94% desses agentes do mercado financeiro ouvidos dos 82 disseram que confiam pouco ou nada em Luiz Inácio Lula da Silva. Oh, really? Que é o doido que vai confiar? Segundo essa pesquisa, 1% confia muito. <risos> o 1%! 1%. o no, cento no presidente Lula 5% mais ou menos e o restante pouco ou nada eu de novo né são 82 agentes do mercado financeiro questionados esses 82 agentes sobre o presidente do Banco Central eles vão ali na cola dizendo que confiam muito em Campos Neto 60... ou seja brigar com o Banco Central é brigar direto direto com o mercado que por cento dos 82 30 por cento diz que mais ou menos e dois por cento nada que curioso né cara de bosta que ela fez uh, uh, uh. agora vamos a ele mesmo o Dilma tá aqui diz o seguinte que um menino interrompeu o discurso de Dilma para pedir diminuição no preço da picanha é vergonha atrás de vergonha. Vamos ver, vamos ver. Essa seria a terceira vez que ele é interrompido com o povo pedindo picanha. Parece que fazer promessas de campanha é uma coisa séria, não é mesmo? Nós precisamos tomar muito cuidado porque a internet, os computadores, os celulares estão fazendo com que nós nos... Tra... Fala, meu amor. Você quer falar aqui? Lá vai o Dilma fazendo o seu discurso de internet, de fake news. Meu Deus! Meu Deus! Preço picanha? Ai meu Deus do céu. Eu conto ou vocês contam pra esse garotinho que ele foi completamente enganado, né? Olha que coisa, a cara do Distro. Dilma. Você quer Diminui o preço da picanha? Já caiu o picanha? meu Deus do céu, vai ficando cada vez mais feio pro Dilma, né? E aí? como se não bastasse o povo pedindo picanha, o Dilma vem aqui e diz o seguinte. Cadeia está cheia de gente inocente no Brasil. Ah, uh, what? Parece que nosso sistema de justiça só funciona quando é contra fake news? Quando é contra youtubers? Sim, realmente está cheio de gente inocente. Lá na Papuda, lá em Brasília, certo? De pessoas que são terroristas, só que nem sequer portavam um canivete. Certo? Aqui não estamos passando pano para nada. Nós mesmos avisamos sobre o Capitólio Tupiniquim e tentamos com todas as nossas forças impedir que aquilo acontecesse. Mas parecia que havia uma turma pronta para se beneficiar, tá? Mas o que, que ele está querendo dizer aqui? O que, que ele quer da vida, certo? O presidente Dilma fez a mais enfática defesa das políticas de esquerda de segurança pública focalizando do desencarceramento e na ressocialização de preços. Durante a campanha, ele já demonstrava uma postura condescente, afirmando, por exemplo, que os jovens roubam celulares para sobreviver. Em uma ocasião, disse que não se pode permitir que os jovens continuem tendo como razão de vida roubar celular para poder sobreviver. Em outra, declarou que uma juventude enorme, por falta de perspectiva, às vezes é presa roubando um celular. Isso vai diretamente em conluio com Flávio Dino, que estava visitando narcotraficantes. Por que vocês acham que tudo isso está acontecendo? Que mais a gente precisa para entender que é o narcotráfico que está governando o nosso país? E sim, podem chamar de fake news o quanto for, mas o povo sabe a verdade. Não adianta tapar o sol com peneira. E podem ter certeza aí que ele não vai falar isso do nada, certo? Porque ele planeja desse desencarceramento em massa. E como é que ele fará isso? Legalizando as drogas, legalizando pequenos furtos. E aí você acha isso impossível? É só olhar para o maravilhoso estado da Califórnia, nos Estados Unidos, onde as pessoas podem roubar até 950 dólares. Eu, se não me engano é isso, alguém confirme a quantidade correta, mas ninguém está contando. São imagens e vídeos que você já deve ter recebido nos seus grupos de WhatsApp desses bandidos entrando no estabelecimento e roubando tudo que lhes interessa. Essa é a realidade do nosso Brasil hoje, certo? Um Dilmo, o que, que você esperava de um cara que roubou o um trilhão, né? E, não, quer dizer, não roubou, tá certo? Ele foi inocentado, inocentado. Só que nem tudo é maravilhas para essa esquerda psicopata, não é mesmo? Aqui nós temos a seguinte notícia muito boa para todos nós. CPI do MST atinge 171 assinaturas e é protocolada na Câmara. Hum, por muito tempo falaram que era pelos pobrezinhos, que era pelo povo que não tinha terra, que não tinha o que comer, que só queria plantar um pedacinho de terra para eles. A verdade é que haviam extorsões de, no nível milionário para que essas fazendas não fossem invadidas. Algo que esses mesmos fazendeiros estão há décadas denunciando e ninguém se importou. Só que agora, com o governo do Dilma, eles acham que tem carta branca para fazerem o que bem entenderem. Será que vai ter gente investigada aí? Mais uma CPI... CPI... C tem a CPI, CPI, né? pode trazer todas, só que com isso a gente sabe que a esquerda tem um grande inimigo, e não é a direita, é o Centrão, que querem empichar o Dilma da mesma forma como empicharam a Dilma, e isso fica cada dia mais claro, então vamos descobrir muitas safadezas desse grupo aí, que toda vez nós vemos os caras tentando passar pano por não é o Boulos revoltado que os fazendeiros estão defendendo suas terras. Agora você também será investigado, meu querido. Pode ter certeza. A pergunta é só é a seguinte: será que Arthur Lira vai ter coragem de mandar para frente ou vai fazer como estão fazendo com as outras CPMIs e espurrar com a barriga? Tá. Ai, ai, ai. E aqui só para finalizar, a gente tem que falar de um país que está exatamente como o Brasil, que é a França, certo? Nós vimos a esquerda na França cada vez mais derretendo. A França é o país mais progressista talvez do mundo inteiro. Ninguém é mais esquerdista que a França. Só que o povo lá, principalmente nas comunidades no interior, estão vendo ondas massivas de imigrantes chegando em suas cidades, tomando seus postos de trabalho, e quando não tem trabalho, os caras recorrem à criminalidade, recorrem à prostituição, e a França, que era uma maravilha, um ponto turístico, a Torre Eiffel recebia mais turistas do que o Brasil inteiro, para vocês terem na, na noção, hoje está em completo caos. E por que este um completo caos? Será que o Macron é gente boa? Não, nós vamos ver aqui que muito parecido com o Brasil, ele começou a perder lá o congresso. De repente, ele não conseguia aprovar mais nada e ele teve uma brilhante ideia. Vejam aqui, certo? Macron impõe reforma da previdência sem voto do parlamento. Olha, mas que maravilha, hein? De repente, você não precisa mais do parlamento. E uma reforma da Previdência, não preciso dizer para vocês que um país esquerdista não quer uma coisa dessa. Diferente do nosso país, onde o povo verde de amarelo, foi às ruas para pedir a reforma da Previdência. Algo inédito na história do nosso mundo. Do nosso mundo, tá? Nenhuma vez, nenhum momento, houve um povo indo às ruas pedir para ter menos recursos para aumentar a idade da aposentadoria só que isso demonstra que o povo brasileiro é consciente que sabe que as contas não seriam batidas e precisávamos dessa reforma então graças ao governo bolsonaro ele conversou junto com o congresso e foi um excelente sucesso logo no início da presidência do bolsonaro e aí diferente do Bolsonaro o Macron resolveu tomar as medidas com suas próprias mãos já que o congresso não gosta dele só que imagina o que é isso para um povo que acredita em democracia ver um cara simplesmente atropelando e fazendo o que bem quiser para que congresso para que senadores para que deputados e se vocês têm alguma dúvida de que é exatamente a mesma coisa que o Dilma fará aqui os congresso essa CPI sendo criadas só demonstra que o Dilma não tem governabilidade nenhuma e quando ele não tem governabilidade nenhuma mas tem o, MS, o STF do lado dele tem o, a mídia podre inteira do lado dele bom dois poderes contra um significa que o Dilma poderá repetir a mesma coisa aqui só que diferente do povo francês que vai às ruas causa gira e Yellow jackets que ficam nas ruas por meses e meses Aqui no Brasil, qualquer pessoa que protestar será devidamente presa como terrorista, né, portadora de nenhum canivete e será silenciada para o resto da eternidade. Então nós temos que prestar muita atenção no que está acontecendo lá fora, porque eles querem repetir o mesmo aqui dentro, certo? Quero saber a opinião de vocês sobre essas notícias. Muito obrigado pelo seu apoio. Participe da nossa oitava rifa. Né, algumas pessoas estão falando que o QR Code não está funcionando. Funciona assim, tá? É só você colocar a câmera do seu celular mirando para ele que vai abrir o link, tá bom? E muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.